Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos identificar os diferentes materiais que compõem os objetos que utilizamos no cotidiano. Todos os objetos que estão ao nosso redor e que usamos são produzidos por um ou mais materiais. Vamos conhecer alguns deles. Nessas figuras, nós estamos vendo objetos que são feitos de papel. Por exemplo, um copo, um livro, e papelão, que é utilizado para embalar objetos para transporte. Aqui também temos outros objetos que também são feitos a partir do papel, por exemplo, origamis, que são dobraduras de papel, uma sacola e um livro. Outros objetos ainda também feitos de papel são este prato, utilizado então para poder colocar alimento e comer, esta revista, e os jornais. Todos eles também são feitos de papel. Agora nós estamos vendo objetos que são feitos a partir do plástico, por exemplo, brinquedos, como nesta primeira foto e nesta última foto, máscaras utilizadas para mergulho, frascos de medicamento, este ferro de passar-roupa, aqui, a constituição dele é feita de plástico, mas ele também possui um outro tipo de material, que nós podemos ver aqui que é uma chapa de metal. Portanto, o ferro de passar-roupa é constituído por mais de um tipo de material. Outros objetos que são feitos de plástico, por exemplo, são os prendedores de roupa, utilizados então para prender a roupa no varal para facilitar o processo de secagem mas note que o prendedor de roupa, além do plástico, também possui metal em sua constituição. Os óculos, como este que nós estamos vendo aqui nessa figura, ele possuem armação feita de plástico, porém, os óculos também possuem lentes feitas de vidro. As bolinhas da piscina de bolinha também são feitas de plástico. Outros objetos, ainda, que também são feitos de plástico, por exemplo, são os frascos de shampoo de cabelo, regadores de plantas e os canudinhos que nós utilizamos para poder beber algumas coisas que estão em recipientes mais fundos. Nessas fotos, estamos vendo objetos que são feitos de borracha, como, por exemplo, este carrinho de brinquedo, o pneu utilizado nos veículos, as galochas, que são utilizadas para andar em ambientes que estão alagados, e os chinelos. Todos esses objetos são constituídos por borracha. Há objetos ainda que são constituídos por barro, como, por exemplo, essa grande parede feita de tijolos, toda constituída por barro. Temos também vasos, como este dessa foto aqui, e até mesmo objetos de ornamentação. Todos esses objetos, portanto, são constituídos de barro. Outros objetos feitos por barro são os utensílios domésticos, como algumas canecas, xícaras e até mesmo um bule. Nessas fotos, estamos vendo objetos que possuem metal em sua constituição, então, note aqui novamente, coloquei de novo a figura do ferro de passar-roupa porque o ferro de passar-roupa é constituído não só pelo plástico, mas também por uma chapa de metal que é aquecida para poder passar a roupa. Essas cadeiras elas são constituídas de tecido, como nós podemos ver aqui, possuem um estofado. Mas a sua armação é toda feita de metal. Outros objetos ainda que são constituídos por metal são as moedas, como nós podemos ver nessa primeira foto. Nessa segunda foto, nós temos um extintor de incêndio, que é um equipamento utilizado para apagar o fogo. E nessa terceira foto, nós estamos vendo talheres, e especificamente garfos, que nós utilizamos para poder nos alimentar e eles também podem ser constituídos de metal. Outros objetos ainda são bacias, utilizadas como recipiente para poder lavar a roupa, ornamentações, como essas formigas feitas de metal, que são objetos utilizados para decorar os ambientes. Nesta outra foto, vemos um cadeado e uma chave, que também são constituídos de metal, e a sua função é trancar alguns locais. Esta torneira desta foto aqui também é constituída por metal, uma tesoura, constituída por metal, e é utilizada para cortar algumas coisas. E este apontador, que é utilizado para apontar o lápis, e também é feito de metal. Temos ainda objetos que são feitos de vidro, como esta lâmpada, utilizada para iluminar os ambientes, copos e taças, como nós podemos ver nessas duas fotos, Novamente, uma figura de um óculos, porque as suas lentes são constituídas por vidro, mas a sua armação pode ser feita de plástico e madeira, por exemplo. Portanto, o óculos ele é um objeto que pode ser constituído por mais de um tipo de material. Aqui nós estamos vendo grandes janelas presentes em um prédio, também feitas de vidro. E aqui nós estamos vendo uma lupa, um objeto utilizado para ampliar itens que são pequenos. Note que o vidro, a lente da lupa, ela é feita de vidro e a sua armação é feita de metal e de plástico. Portanto, a lupa também é constituída por mais de um tipo de material. Temos ainda objetos que são feitos de madeira, como esses lápis de cor, esta cadeira, a armação da lousa, que é essa parte aqui mais externa que nós estamos vendo aqui, cercas de madeira e até mesmo uma escova. Nesta foto, nós estamos vendo uma cozinha, e ela é constituída por uma variedade de objetos e materiais. Observe, aqui em cima nós temos as lâmpadas, que são constituídas de vidro, uma janela, também constituída de vidro, os balcões, que são feitos de madeira, essas pias, que são constituídas de metal, essa superfície, que é constituída de pedra, esse frasco que porta azeite, e ele é constituído de plástico, enfim. Nesta cozinha e nos mais diversos ambientes da sua casa, podemos observar uma grande variedade de materiais que constituem os objetos. Por hoje é só. Hoje nós aprendemos a identificar os diferentes tipos de materiais que compõem os objetos do nosso cotidiano. Papel, plástico, barro, metal, vidro, madeira, e alguns objetos são feitos a partir de mais de um tipo de material. Bons estudos e até a próxima!